Bing bing Como vai? Seja bem-vindo ao programa Trocando em Miúdos. Como este é o primeiro vídeo de 2020, eu quero desejar para você um ótimo ano de estudo, de aprendizado musical e de aprendizado pessoal. Para você que está chegando no canal agora, seja bem-vindo, aproveite e se inscreva para não perder nenhum vídeo. E os vídeos todos aqui no canal estão divididos por playlist, então você pode escolher seu assunto preferido e acompanhar a playlist de acordo com o seu interesse. Quem acompanha já há tempo sabe que uh, eu te essa playlist Harmonia e Improvisação é uma playlist que eu fiz para dar apoio e suporte ao meu livro Harmonia e Improvisação 1 e 2. Então todos os assuntos tratados aqui no canal são, estão no meu livro. O, o livro este que você vai ter também um caderno de exercícios com grade de respostas. Você vai ter uh, exemplos em áudio dos exemplos teóricos do livro. Você tem um grupo fechado onde... A gente discute sobre improvisação e você pode tirar sua dúvida lá. Também pode tirar dúvida no próprio vídeo, você colocando sua pergunta. Você pode interagir aqui, eu vou estar sempre respondendo para você com o maior prazer, tá bom? O tema deste vídeo é padrões simétricos sobre a cadência 251, A preparação típica para acorde menor, feita com acorde meio diminuto, o acorde alterado, o quinto grau alterado e o primeiro grau com sétima ou com sexta, certo? É uma cadência muito utilizada, por isso que eu escolhi ela para ser tema deste vídeo. Porém, eu quero fazer um alerta importante. Se você é iniciante em improvisação, existem vários outros assuntos mais importantes para você dominar praticar antes desse assunto. Se você é iniciante em improvisação, esse talvez não, não esteja na hora de você praticar isso ainda. Né? É um assunto um pouquinho... É um desdobramento do trabalho de 251. Um. Primeiro, que deve ser feito em cima do acorde... A preparação do acorde maior, né? 2-5-1 um maior. Também você pode fazer um trabalho convencional de padrões. E esse, padrões simétricos, seria uma extensão desse trabalho de frases prontas, né, de padrões, sobre o 251 5 1, né? Qual a diferença desse trabalho de 251 simétrico e do trabalho convencional, com frases prontas sobre toda a cadência? A diferença é que no padrão simétrico a gente tem um, uma melodia tocada sobre o primeiro acorde, onde a gente repete de forma idêntica. A melodia no segundo acorde, mas transpondo para colocar, encaixar dentro desse segundo acorde. O que é interessante é justamente isso, que qualquer frase que você toque no primeiro acorde, qualquer frase, se encaixa perfeitamente no segundo, desde que você transponha uma terça menor para cima, certo? Ou um tom e meio para cima. Detalhe, por que, que eu estou fazendo com piano se eu sou um saxofonista? Sou saxofonista e flautista, eu não sou pianista. Eu utilizo o piano apenas para, para aprimorar meu, meu conhecimento de harmonia, estudar a questão de harmonia, de cadências harmônicas, certo? Aí você vai dizer, poxa, Richard, se eu não toco piano, eu não posso fazer essa prática? Ou se eu não toco um violão para poder me acompanhar? Não, você pode fazer sim. Hoje em dia, muita gente utiliza os playbacks, como um recurso para você fazer o trabalho que você poderia fazer no piano ou no violão. Então, se você tem qualquer programa de feitura de playbacks, um iHeel Pro ou um Benin na Box ou qualquer outro programa, você pode simplesmente construir ali uma cadência 251 para fazer as suas práticas, para cantar e para praticar com o instrumento também. Mas por que eu estou fazendo a prática cantando? Eu, quem já assistiu outros vídeos, onde eu falo de improvisação, eu sempre ressalto muito a importância de você colocar tudo no ouvido. Tudo que você faz deve ir para a sua cabeça e não ficar só no âmbito de, de um aprendizado da digitação. Na hora da aplicação, acaba soando de forma muito mecânica quando você aprende dessa forma. Eu, no início, quando não tinha muita orientação sobre improvisação, eu cometi vários erros nesse sentido. De estudar livro de padrões de frases, mas quando eu ia improvisar, eu sentia que eu não conseguia concatenar as ideias, o que vinha com o que vinha depois da, daquela frase pronta. Então, se você aprende cantando, você, é como você aprendeu uma melodia, um parabéns a você que você conheça, ou qualquer outra melodia simples que você conheça. Se você sabe, cantando a gente não tem barreira de tonalidade, né? a não ser a própria dificuldade de, de cantar mais agudo ou mais grave, mas... No canto, quando a gente conhece uma melodia, a gente é capaz de reproduzir em qualquer tom. A gente não pensa em que nota que a gente está começando. Já quando a gente vai para o âmbito do instrumento, a gente já tem a dificuldade que, às vezes, uma tonalidade diferente muda a digitação. Então, sugiro que sempre você aprenda uma frase cantando primeiro, para depois reproduzir no instrumento. Então, esse vídeo eu vou dividir em duas partes. Aqui eu vou mostrar a prática cantando, que, é a mais, que eu considero mais importante, especialmente... Nessa técnica de padrões simétricos, porque se você consegue decorar uma melodia, é muito mais fácil de você conseguir reproduzi-la em qualquer outro tom. Então vai, fi vai ficar mais fácil para você, quando você consegue cantar uma melodia sobre o primeiro acorde, com o tempo, reproduzir ela uma terça menor acima. Depois de feito esse trabalho, num segundo vídeo eu vou mostrar para você como você aplica no instrumento e algumas variantes que você pode fazer desse estudo para torná-lo mais interessante. E para passar para todas as tonalidades, colocar debaixo do dedo daí no seu instrumento, seja ele violino, sax, flauta, guitarra, piano, ou se você é um cantor e quer trabalhar essa técnica, tanto faz, mas primeiramente cantando, certo? Então você pode utilizar um violão, um piano ou construir um playback e cantar sobre ele. Observe aí mais alguns exemplos com a partitura, acompanhe e perceba como o, o padrão de um acorde para outro ele sobe exatamente uma terça menor. <risos> Usando esta lógica, você pode criar suas próprias frases. Crie suas frases e desenvolva esse raciocínio, entenda ele e desenvolva. Só para mostrar para você, eu, eu estou em breve lançando um e-book, um, um e-book um curto com essa técnica. Passando em cima da, da cadência 2, 5, 1 para menor, uma variação harmônica dessa mesma cadência, onde você aplica as mesmas frases. Eu vou estar tá, uh, mostrando mais de 60 frases para vocês, lançando, e, e mais uma quantidade enorme de frases sobre a cadência, uma cadência alternativa para essa cadência 2, 5, 1, preparação de menor. Logo, logo eu estou anunciando para vocês esse material, vai custar muito barato, vai ser um valor simbólico, certo? Mas vai estar tá explicando com detalhes uh, tanto essa técnica que eu, que eu mostro neste vídeo, com todas as frases escritas, mas também uh, uma aplicação harmônica em, outras, em outros contextos harmônicos. Mas enquanto esse book que vai ter um preço muito acessível, não sai, eu vou deixar disponível no meu site essas quatro frases para você uh, estudar, entender como é que é esse raciocínio, e se você quiser, você pode criar suas próprias frases a partir dessa ideia. Então eu vou deixar no, na descrição do vídeo Uh, o link para essas quatro frases você pode baixar gratuito lá no meu site. Sempre aqui no, na descrição do vídeo você vai encontrar os links para o livro Harmonia e Improvisação 1 e 2. Então se você quiser adquirir esse material, ter esse material que é um material bem completo, entre lá você tem várias condições de pagamento, é um, é um material muito barato pela qualidade, pela quantidade de conteúdo e pela quantidade de recursos que ele tem. Até semana que vem com a continuação deste vídeo onde eu vou mostrar tocando... Uh, o trabalho daí fazendo essa mesma técnica, mas em várias tonalidades, como você pode expandir essa técnica aí sim no seu instrumento, tá bom? Então espero que você tenha gostado, deixe seu comentário, qualquer dúvida. Se você quiser também deixar a sugestão de temas de vídeo, só escrever abaixo aqui, nos comentários, deixe que eu vou ter o maior prazer de, de responder para você as suas dúvidas ou de atender o seu pedido. Então, muito obrigado, até mais, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa ajudá-lo, tá bom? Até terça-feira que vem, abração!